Olá Julie, o frigorífico da BRF de Nova Mutum deverá construir uma creche para filhos das trabalhadoras em período de amamentação. A decisão se baseia no artigo 389 da CLT, que prevê o espaço reservado para empresas com mais de 30 empregadas maiores de 16 anos. A BRF contribuiu para a construção de uma creche municipal perto das instalações da empresa, mas no processo movido pelo Ministério Público do Trabalho, ficou comprovado que essa contrapartida não atendeu bem as trabalhadoras. A segunda turma do TRT de Mato Grosso também condenou a empresa em R$ 200 mil reais por danos morais coletivos, já que considerou os fatos denunciados extremamente graves. Julie.